Olá meus amigos, minhas amigas Olha só a minha cadeira feita de pneu de carro E os braços aqui de pneu de moto Vamos aí para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou preparar uma galinha caipira no capricho Então vamos lá para o vídeo Para essa galinha nós vamos usar coentro né? Já temos aqui um pé de coentro tá meio florado já Mas tem algumas folhinhas aqui de coentro Dá para usar Aqui nós temos algumas tomate que se quiser pôr também dá para fazer aí um, um tempero legal aí se não usar na, na galinha pode fazer uma salada muito bacana aqui nós temos aqui salsinha para pôr na carne maravilha e aqui nós temos algumas cebolinha dá para fazer um tempero bacana viu essas tomatinhas aqui dá uma salada boa viu só você pega ela aqui lavar espremer sai toda a semente aí você põe Sal, vinagre e um fiozinho de óleo. Gente, fica uma delícia, viu? Maravilha. Catei aqui uns dois quilos aqui de tomate. E para uma salada melhor, temos aqui a alface. Já arrancamos aqui uns um, dois, três, quatro pés. Vamos lá. O fogo já está aceso. Chegamos agora com a nossa galinha. Nota que ela está um pouco branca, né? É porque nós lavamos com vinagre. No que fica lavando com vinagre, ela fica um pouco meia branca. Aqui nós temos... Uma colher de chá de tempero baiano, duas colheres de chá de colorau, uns quatro dentes de alho picado. Temos também aqui uma colher de chá de açafrão e sal a gosto. O sal tá aqui, ó. Então, aqui agora, repara que ele não tem água. Não tem água. Nós vamos dar uma refogada nessa carne aqui sem água. Depois, nós vamos acrescentar um pouquinho só de água. Lembrando minha gente, uma galinha ou um frango, um galo bem velho não, mas uma galinha não se pode jamais cozinhar em panela de pressão. A panela de pressão vai encharcar a sua carne e no momento que a sua carne é encharcada, ela vai perder o sabor. Assim vai demorar mais cozinhar, porém ela vai cozinhando lentamente. É por isso que a comida chamada comida caipira, ela tem aí um... Um, um padrão tem aí um, um tem aí um testemunho que é mais saborosa porque o caipirão sempre cozinhava a gente que era caipira na roça cozinhava na panela e no fogão a lenha gente e ia ser uma, um cozimento bem demorado enquanto mais demorar o cozimento dessa carne mais desse frango mais saboroso ele vai ficar se cozinhar muito rápido que eu falei falei de pressão tem uma economia de gás, porém ela vai deixar a sua carne mais encharcada, viu? Hoje Então então agora nós vamos mexer bem esse tempero, vamos deixar aqui por algum tempo sem água, gente. esse é o segredo da carne de caça saborosa aí depois eu vou pôr aqui 200 ml de água para ela cozinhar com bem pouquinha água esse é o segredo, gente ah, Zé, você é chefe de cozinha? Olha, gente. Minha mãe cozinhou muito. Eu morei cinco anos sozinho para fazer a minha comida. E a gente entende um pouquinho. As pessoas, quando provam da minha comida, geralmente elas aprovam, né? Gostam, né? Se eu montasse um restaurante, eu tenho certeza que eu seria bem sucedido. Se eu fosse o cozinheiro, né? Se eu fizer uma faculdade aí para me tornar um bom cozinheiro, eu tenho certeza que eu me tornaria um bom chefe de cozinha. É que eu sou pedreiro e não tenho tempo para fazer a faculdade, né? Mas pronto, por aqui você vai aferventar. A gente chama assim aferventar. Aí por alguns minutos, lembrando, tem que mexer de... a todo momento. Passar aqui uns 15 minutos aqui, o fogo baixo e você tem que estar tá mexendo. Não pode deixar não, hein? esse é o segredo. Agora daqui a pouco, ó, A própria carne vai soltar um pouquinho de água Você vai mexendo bem Cebola, já não coloquei não Cebola é a gosto O coentro É só quando começar o cozimento, viu? Agora não é tão necessário não Aqui faltou, gente, o tempero Ana Maria Que a gente acabou aqui E a gente não comprou Mas é um tempero muito bom É um tempero desidratado Vem dentro, ele vem tomate, vem um monte de coisinha dentro né aí ó olha que beleza você assim. pronto agora aqui é só ir mexendo aqui ó olha só minha gente fogo bastante fogo aqui ó cuidado ó. então vocês vão ver ó que o próprio frango vai soltando a sua água aí ó e você vai mexer a gente chamava de aferventar para pegar o sabor aí agora eu já posso pegar aqui por 200 ml de água, tampar a panela e deixar aí cozinhar. Também já posso pôr uma folhinha de salsinha, é a gosto. E coento, também é a gosto. Coentro para gente, eu no norte, no, no, no nordeste do Ceará, era o tempero principal, era o coentro. Vou aqui agora um pouquinho de água e vamos aí. Prontinho, ó. coloquei aqui um pouquinho de água, coloquei um copo de água. Agora que eu vou fechar, enquanto isso eu vou buscar ali o tempero, né? O meu coentro tá muito pouco, ó. Ele já ficou, ele tá florando, ó. Mas eu vou tirar essas folhinhas aqui, ó. Esse aqui de baixo é salsinha, ó. vamos acrescentar aqui o coentro vamos mexer e vamos a buscar mais tempero agora vamos pegar aqui a salsinha ó. algumas folhinhas de salsinha salsinha não pode pôr muito não porque ela interfere muito no sabor da, do frango viu? é só uma, umas duas folhinhas só a salsinha é coisa minha vamos atrás mais tempero vamos aqui ó Pegar umas folhinhas dessa de cebolinha aqui, ó. Minha mãe me ensinou que a gente tem que catar de fora cebolinha. Essas amarelinhas aqui a gente descarta, viu? Só essas mais verdinhas. Cata aqui, lava bem lavadinha. Essa aqui tá fininha. Eu plantei um dia desses, tá no canal aí, ó. Ela tava num vaso. Bem fininha véi, eu coloquei aqui já, já melhorou. Ó. Prontinho, minha gente, aqui. Catei aqui um pouquinho de, de cebolinha. Esses matinhos que ficam aqui, ó, deixo crescer, que eu arranco e dou para os pintainhos. Ó. Isso, isso aqui é, é um, uma raminha de pepino que eu tenho aqui. Isso aqui é a cidreira tirar pro lado aqui, lado ó. Aí fica bem limpinha. Só lavar agora e cortar e pôr na panela. Olha só, minha gente, mesmo sendo natural assim, temos que lavar bem lavadinha, que às vezes tem algum bichinho, viu? E continua a batalha aí, ó. Agora vamos atrás de mais tempero. Vamos aqui. Já colocamos cebolinha, colocamos salsinha, coentro. Ah, vamos aqui, ó. Aqui nós vamos catar aqui um pimentão, ó. Vou pôr só um pouquinho, ó. Pimentãozinho aqui da, do pezinho aqui, tem bastante pequenininho, ó. pimentão não roupou muito, não, porque ele é muito forte. Olha só aqui. Minhas portinhas num vaso eu plantei aqui, ó. Aí, esse aqui é o primeiro. Mas tem mais aqui, ó. Tem chuchu aqui, nós vamos plantar chuchu também, ó. Só não roupou aqui porque esse aqui é pra nascer, viu? Temos três, outros outro também, ó. E aqui nós temos pepino pra fazer conserva, gente. Olha ó. É que tem muito. É que ele foi pra cima do telhado aqui. Olha, bastante aqui, ó. Aqui tem um galho, ó. Ele tá carregando aqui, ó. Olha, olha quanto tem ali, ó. Bastante ali, ó. Ele sobe no pé de amora e carrega bastante. Olha só, veja bem aqui, olha. Que maravilha, ó. Bem firme, ó. Tem a cimentinha, ó. Olha. aí, pimentão eu não acho muito necessário não, mas eu vou pôr aqui pra ver como é que fica. Hein? Sou mais fã do coentro, do cebolinho. E alho. Ó. Já tá ficando legal. Ó. Daqui uns, uns 20 minutos já dá pra... pôr a farinha num pedacinho e, e fazer aí a, a prova, né? Agora a água vai secando eu vou pondo mais água. Mas sempre com um pouquinho de água. Cuidado pra não queimar, né? Porém, mantenha essa, essa panela fechada. Só não é mexer que tira aí a... A tampa, viu? Olha só, gente. Isso aqui, ó. Você vê que a carne diminuiu, né? carne da galinha. Ó. Aqui não tá no ponto, mas tá quase no ponto Não tá no ponto ainda, mas Aqui como é que eu vou saber que tá no ponto? Eu vou tirar um pedaço desse e vou provar Vou pôr uma farinhazinha Aí se eu ver que tá no ponto certo Aí eu vou tirar Quem gosta, aqui, ó Legal aí, ó, olha só isso aqui, ó Olha ó, maravilha ó. Ela vai diminuir, ó Aquela gordura já derreteu tudo, ó Quase tudo Depois nós vamos passar na... no tacho aí disco de arado Fica melhorzinho ainda. Agora eu digo uma coisa, quando você chegar em casa, sentar na mesa, que a sua esposa, sua mãe, ou então chegar num restaurante, for se alimentar, gente, agradeça a Deus. E agradeça também o cozinheiro. Porque, gente, dá trabalho para você fazer uma, uma galinha assim, caipira no fogão a lenha, ou mesmo ser no, no fogão a gás, dá muito trabalho, então dê valor agradeça muito a Deus, porque foi feito com muito sacrifício sem contar o homem, o homem do campo que trabalhou muito para produzir o milho, a ração e, e etc, né então valorize muito sempre quando você está na mesa agradeça a Deus pelo pão de cada dia bom gente, então aqui agora é a hora da prova ó. vamos ver aqui está um pouco firme ainda, mas é, ó. aqui eu gosto de carne firme então aqui eu vou ver se está boa não, tem que cozinhar mais um pouquinho, mas tá bom, ó. já aí ó, carne maravilhosa aí ó, galinha caipira, tem que ficar de olho ó, viu já tá aí ó, tá tipo que fritando aqui já aí ó, tomar um pouquinho de água pra cozinhar mais um pouquinho, gente eu tô trabalhando e tô fazendo aqui uma galinha caipira no fogão ali trabalhando, Uma delícia, gente. Você vê que eu tô cozinhando essa galinha com pouca água, só quase na própria gordura. Em vez de quando eu deixo dar uma fritadinha, põe um pouco mais de água e vou levando até chegar no ponto certo. Se vocês reparar, ó, tem canto tá um pouco douradinha já, aí, ó. É que em vez de quando eu, eu deixo ela dar uma pequena fritadinha, ó, põe mais água e vou levando, ó. A carne só fica saborosa se for feita com um pouco caldo. Quase na gordura da galinha mesmo. Mais um pouquinho de água aqui, ó. Hoje então, agora vamos catar aqui umas tomatinhas, gente. Pra gente. Eu vou, vou fritar essa carne. E eu vou pôr essa tomate aqui. No meio dessa fritura aqui, ó. Pegar as madurinhas. Tem bastante. Você já deixou seu like? Não acredito. Deixa o like aí para ajudar o canal, o canal fortalecer aí, o seu like é muito bom. estou tomatinho aqui, eu vou... tem gente que, eu gente, eu gosto de tirar semente, então aqui é só eu pegar ela aqui ó, e espremer aqui ó, espremer que sai, sai toda a semente, depois, aí depois lava aí ó. Se eu espremer aqui é bom que, que já, já vai nascer aqui ó. Eu gosto de dar a semente. aí depois eu lavo bem, bem lavadinha, põe o vinagre e sal, se eu for fazer a salada. Nesse caso aqui eu vou pôr dentro, dentro do frango aí, ó. Então aqui já vai nascer um pezinho de tomate aí, ó. Olha só, gente, então aqui é só espremer, tirou aqui a, a sementinha, ó. Colocou um fiozinho de óleo, sal e vinagre, uma delícia, viu? E aqui, gente, tem uma abelhinha aqui, ó. Agora aqui retiramos a panela do fogo, afastamos para trás e aqui colocamos aqui o nosso o nosso disco de arado. Agora ele que vai fazer o processo final do nosso da nossa galinha caipira, viu? Vou pegar aqui um pouco de banho da galinha arado depois que esquenta gente maravilha Vou passar toda essa carne agora olha que maravilha Então, minha gente, ficando por aqui, um forte abraço. Até o próximo vídeo, ó. E vamos de volta, viu, ó. Olha que delícia, gente. Maravilha. Primeiramente, teve o cozimento da carne. E agora eu tô fritando na gordura da, da galinha, ó. Na realidade, é uma galinha frita, né? Um abração, fui. Aqui, ó. Ó, a tomate é de sol, viu, gente? Olha, ó. Ela vai pegar o sabor da. Na... dessa galinha aqui, ó. ó. Ela vai dissolvendo no óleo aí, ó. O um abração, fui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deixa o seu like, se inscreve. E vamos que vamos, minha gente. Abraço. Fui. Veja bem, meus amigos, isso aqui, ó. Que maravilha, aí, ó. Vou pegar aqui a gordurinha, ó. Com um pouquinho de farinha, ó. Pra quem gosta, fazer uma farofinha, ó. Ó. Maravilha.